Que é Ai, isso? Caralho, ele me viu parado. Fudeu. Deitei. Ele me viu parado, velho. Deitou? Deitei. Tem bicho aqui? Tem. Aonde? Tá, tá lá embaixo, tá embaixo. É o que atira. São dois que atira. Caralho, filho da puta. Veio correndo. São dois.